A falar sobre este universo da educação dos filhos, eu recebo aqui na nossa salinha da Manhã Total o um especialista na relação de pais e filhos, Leonardo Veloso. Ei, Leonardo, bom dia para você. Bom dia, mãe Tudo Obrigada bem? por ter vindo, viu? Prazer é meu. E você que está em casa, acompanhando o Manhã Total, pode participar dessa conversa com o Leonardo. É só mandar sua dúvida, sua pergunta pelo 99897000. A gente viu exemplos de pais ali que, digamos... É, determinaram muito bem o papel Esse papel, sou seu pai, sou sua mãe, não é? Sim. Que faz parte até desse desenvolvimento que a nossa personagem falou É, exatamente, hoje a sociedade a gente tem esse papel do pai Até inclusive mais desenvolvido E os pais hoje eles vivem numa sensação muito de cansaço, de culpa exatamente. Então quando eles chegam em casa Eles querem participar ali da, do ambiente da criança Do mundo dela, da experiência dela De forma muitas vezes até permissiva e por isso a gente tem essa questão do castigo tão em alta, né? de que uhum. quando, quando ele erra, como é que eu faço? Eu, eu, eu libero, eu deixo, eu coloco ele de castigo, como é que eu posso tratar essa situação? Né? E essa é uma dúvida comum dos pais hoje em dia, você como especialista, de como é que eu fa falo para o meu filho, de como é que eu faço ele entender que existe uma hierarquia e que ele descumpriu alguma regra? É, essa é uma questão comum dos pais, porque o castigo é uma ferramenta muito antiga. Uhum. E os pais, nesse sentimento de culpa, muitas vezes utilizam daquilo que eles têm como padrão, que é aquilo que eles aprenderam com seus pais e da forma que eles fizeram isso. Então, aí eles têm a tendência de repetir esses padrões. E muitas vezes, é, ele não faz isso nem mais no trabalho, uhum. ou em casa, ou numa relação amorosa, com os amigos. Então, muitas vezes, é o que tem aquilo ali, Eu só tem essa ferramenta, o castigo. Uhum. E muitas vezes, para poder em função de uma regra que foi desobedecida ou de um limite que foi colocado a primeira opção, o castigo diferente de uma mãe que falou aqui que busca a conversa Exato. Que é exatamente, como é que a gente põe esse limite? é, antes, é anterior ao castigo o castigo já é a consequência em relação ao que ele fez e essa conversa depende da idade da criança, Leonardo? eu fico imaginando criança de dois anos né, em três anos, essa conversa Faz parte desse universo dela? Ela vai assimilar? Ela vai entender? Ela vai assimilar, ela vai entender, Mônica, se essa conversa ela for, ela for feita com muito amor, com muito carinho. E num momento, não é um momento de raiva, que muitas vezes até a criança está dando uma birra. Não nesse momento, mas no momento em que ela consegue explicar para ela exatamente o que ela tem que fazer. Porque os pais, nesses, nesse padrão que a gente vem colocando, eles... é aquilo, Não faz isso, não faz isso porque eu estou mandando. Uhum. Quer dizer, busca uma, uma, é, não busca uma comunicação assertiva com a criança. Mesmo a criança de dois anos, ela tem essa capacidade. Deixa eu te falar, tem uma amiga nossa aqui, hora, que ela está perguntando justamente isso. Eu posso colocar uma criança de dois anos de castigo? Ela não vai entender. Não vai entender. Ela não vai entender, mas ela consegue entender quando você fala para ela... Maria, olha só, aqui na mesa é o lugar onde a gente come, onde a gente almoça, é onde você não pode subir entendeu? Você, aqui você deve fazer isso Você fala para ela exatamente o que ela deve fazer E não o que ela não deve fazer uhum. Que é o que justamente os pais fazem é. Não sobe na mesa porque não pode Não pode porque eu sou sua mãe Entendi, então explicar porque essa criança vai assimilar É o comportamento que você quer que ela tenha uhum. Você quer que ela tenha esse comportamento Então explicar exatamente esse comportamento E quando se, se termina o porquê? Porque a criança vai perguntando, mas por quê, mas por quê? E quando nesse momento em que precisa impor limites, já não há mais porquês. Aí eu posso dizer, eu estou utilizando isso porque um amigo meu uma vez fez, Sim. ele esgotou todos os porquês, não é? E ele disse para o filho, porque eu sou seu pai e agora eu estou te mandando fazer isso. Aí pode. Quando se esgotam os porquês, Leonardo? Quando a gente faz isso, Mônica, quando a gente fala assim, faz isso porque eu estou mandando, porque eu sou seu pai. Isso daí a gente faz de forma autoritária. A gente acaba fazendo com que a criança se acostume a isso, porque os pais, eles são a, a referência delas. Quer dizer, sempre que a gente coloca isso, ou põe de castigo de uma forma brusca, ou aos gritos, como muitas vezes é colocado, hum. é, o que, que você está passando para a criança? O que aprendizado? Do medo, da raiva da ameaça, é isso, que, é isso que você aprende quando alguém Entendi. grita com você com, o que, que você recebe disso? Pavor, é, né? é pavor e você quer atacar, você quer fazer a mesma coisa aí a criança, no outro dia Mônica, ela já está fazendo a mesma coisa com o irmãozinho com o amiguinho no colégio hum, ela está é. gritando, está batendo nele ela está faz... tá repetindo o padrão. Você não está repetindo o padrão que você aprendeu com seus pais? Uhum. E é justamente isso que eu faço, é mudar esse jeito. Entendi. Chegou uma pergunta para a gente aqui, a Vastilau, que... Deixa eu explicar, gente, a Vastilau, vocês estão sentindo falta dela? Ela está na, co... na coordenação do Manhã Total, viu? Porque a Lohan Machado está de férias. E a Vasti me disse aqui agora há pouco, chegou a seguinte pergunta. Mas a nossa geração foi... passou pelo castigo, né? E como é que fica hoje? Quer dizer, é, é, é... deu certo, digamos assim, quando que eu posso utilizar esse castigo? Depois da conversa? Isso. V vamos, vamos voltar na conversa, então. A nossa, a nossa geração, as gerações mudam, né, Mônica? A, geração, a sociedade mudou. Né? Assim, no, por exemplo, nossos pais viveram numa geração de muito medo, né? numa geração de ditadura, de pós-guerra, quer dizer, onde tudo isso foi, era colocado, existia isso. Você ia no supermercado e fazia a compra do mês. É verdade. Hoje não existe mais isso. A gente vive uma era do conhecimento e do autoconhecimento também, daquilo que a gente quer, que a gente busca para gente. Nada mais justo em que a gente amplie isso. Né? Eu tenho certeza, todo pai que fala comigo, você pergunta para ele e fala assim, a ah, minha relação com o meu filho é ótima. Porque ele dá o melhor que ele tem com aquilo que ele tem. A questão é, que horas que eu posso desenvolver isso mais? Eu sou, eu, todo dia eu me desenvolvo como um profissional melhor, eu desenvolvo na minha relação amorosa, com os meus amigos e como pai. Eu vou repetir o padrão de 40 anos atrás? Quer dizer, então eu vou colocar de castigo igual meu pai colocava? Por quê? Se hoje eu tenho a capacidade de conversar com ele, de falar para o meu filho, de explicar para ele de uma forma assertiva. Imagina como eu, a, a criação dele, como vai ser isso mais para frente? Uhum. As próximas gerações... Depois eu quero te fazer uma outra pergunta sobre você lança de conversar, se pode ajudar quando a criança recebe o não, quando adulto, né, jovem adulto ele vai receber o não, ele vai receber muitas portas fechadas da Sim. vida, tá? Porque agora tem uma amiga nossa, a Caroline, do bairro New Goldenville de Uberlândia, como impor limites quando a criança é criada pelo pai e avós, que mimam por ele não ter a presença da mãe. Olha que situação que ela trouxe. Exatamente, quer dizer, ela ela tá, as crianças, elas vão repetir Aquilo que elas estão aprendendo em casa. É, isso é fato. Né? Elas, elas aprendem aquilo que elas vivenciam. Uhum. Então, quer dizer, se o pai e os avós estão dando é, tudo, estão atuando de forma permissiva em relação à criança. Quer dizer, na hora que ela vai para casa dessa mãe, de repente, eu não sei se essa mãe recebe ela em algum momento. Ela não contou. É. Mas se ela vai para casa dessa mãe, é o quê? Ela empoderar essa criança, e a palavra é essa mesmo, de buscar que essa criança saiba lidar com esse controle. Com o que, que ela quer para ela? Como é que ela pode se desenvolver? Como é que ela pode ter um poder melhor de escolha? Quais são as consequências dela poder tudo, a toda hora, de qualquer jeito? É muito mais difícil, com certeza, do que se ela passasse o dia inteiro com ela. Uhum. Mas ela pode fazer esse trabalho ainda, de, de mostrar para ela quais são as consequências. De que nem sempre ela vai ter tudo a todo instante. Ah, eu quero o meu filho mesmo. Eu tenho uma, uma conversa com ele que é muito legal, em relação à chuteira do futebol. Muitas vezes ele deixava a chuteira, a avó guardava a chuteira, até que um dia eu fui buscar ele para ir para futebol, papai, eu não sei, cadê minha chuteira? Minha avó que guarda, eu falei, pois é, então hoje você não vai no futebol porque você não sabe que é sua chuteira. Desde esse dia ele percebeu, falou, Pô, se eu não começar a guardar a minha chuteira e deixar ela no lugar que eu vou saber onde é que é, eu passo essa decisão minha de ir para futebol para minha avó. Isso foi bem explicado para ele, entendeu? E falou assim, não, e eu quero tomar essa decisão, porque eu quero ir futebol, porque eu gosto muito de futebol. E aí essa conversa traz essa responsabilidade que ele tem com as coisas dele, traz a possibilidade de lidar melhor com as frustrações da vida que virão e de saber que você não é o rei do mundo, nem a rainha do mundo. Traz isso? Traz isso de uma forma já... As crianças, Mônica, nessa né? idade entre 2 e 6, 7 anos, é a formação da personalidade dela. Uhum. Então é onde a gente exatamente a gente pode colocar esse tipo de trabalho trabalhar com ela como um preparador emocional mesmo. Os pais, eles têm esse papel. A gente fala muito isso. Qual é o papel do pai? É educar, é criar. Educar envolve o que? Aprendizado. Como é que eu vou desenvolvê-lo? Como é que eu vou fazer isso com ele? Como é que ele vai entender o que é medo, o que é raiva, o que é tristeza? Você falou há pouco mais cedo que queria fazer essa pergunta. Isso. quer dizer como é que esse adolescente, sem trabalhar isso agora, vai chegar... Desculpa, como é que essa criança, essa criança vai, né? vai trabalhar isso agora? Que adolescente que ela vai virar no momento de afirmação, de buscar o seu lugar? Verdade. Né? Olha, estão chegando perguntas aqui para você, viu, Leonardo? Deixa Vamos eu lá, pegar ótimo. uma aqui. Como corrigir uma criança de 4 anos? Ela usou uma expressão que a minha avó usava. Eu dano com ela, né? Quer dizer, zanga com a criança. E ela fala que vai morar com o pai. Vou morar com o meu pai. Ela não sabe mais o que faz. A criança está terrível. Ela, infelizmente, não colocou o nome dela aqui, Leonardo. Tudo bem. Mas aí, é essa questão. É, muitas vezes os pais também fazem isso, Mônica. Eles colocam sempre. Eles repetem os padrões dos pais e querem resultados diferentes. Se a gente faz a mesma coisa, sempre, do mesmo jeito, qual que é o resultado? É o mesmo? Mesmo. Quer dizer, ela dana sempre com a criança. Se ela busca um outro caminho, de conversar com ela de forma assertiva, de se comunicar com ela de uma forma até colaborativa, de poder ensinar, de participar ela num processo, a mudança na né, criança, Mônica, é muito rápido, sabe? Os atendimentos que eu faço, você percebe que na terceira, quarta sessão, a criança está mudando e a, a, o feedback chega da criança. Fala assim, mamãe, papai, que O que aconteceu? Eles falam isso, tipo Se assim, mudou, e mudou para melhor, porque cria conexão, carinho, respeito, experiência, todo mundo gosta disso. Verdade, né? Tem a Laís Alves, do bairro Planalto, como conversar melhor com uma criança de 3 anos com hiperatividade? Essa questão da hiperatividade, Mônica, é uma questão que surgiu muito nos, nos dias atuais, Sim. eu até escrevi sobre isso esses dias, falando se é, são pais ausentes ou crianças hiperativas, porque os pais, eles passam tanto tempo fazendo tanta coisa que a gente volta naquele, naquela questão, né? As crianças aprendem aquilo que elas vivenciam. Quer dizer, o pai está ali o tempo inteiro, agitado, no celular, trabalhando, mexendo uma coisa, a mãe também e tudo mais. O que, que a criança faz? Chama atenção. É, repete o padrão, repete e, vai, o padrão né? e vai chamar atenção. E como é que ela chama atenção? Sendo mais ativa que os próprios pais. Hum, interessante. Entendeu? Então quer dizer, são casos, é diagnosticado isso, né? como, como, como isso foi colocado, precisa trabalhar melhor isso aí, mas com certeza a atenção, igual você falou, é um fator fundamental nesse caso, hum. como é que ela está sendo dada a atenção, até então, o castigo é usado como uma forma de chamar atenção, muitas vezes você faz uma coisa correta, ah, você não fez mais que sua obrigação, é. Eu ouvia muito isso. Ouvia. Aí você faz alguma coisa errada, na hora você já fica de castigo, o pai dá toda aquela atenção para você, uma atenção negativa, sim, mas é a atenção que eu tenho do meu pai, antes eu não tinha. E dessa forma? E dessa forma eu tenho. Aí a gente vê essa geração vitimizada também. É. Olha, tem uma, uma senhora aqui, só mais uma pergunta. Eu queria um neto de, de 10 anos, é isso? Desde que ele nasceu. Ele é tranquilo, só fala que não gosta da mãe, tem vergonha dela, ele está com 10 anos, tenho medo quando ficar na adolescência. O que, que eu faço para ele não fazer nada de errado? Situação, hein? É, se ela cria esse neto, ela pode, ali primeiro momento ela vai ter que fazer pelo exemplo, ela vai ter que mostrar isso para ele. Ele já está com 10 anos, 10 anos, então ele já tem uma capacidade de interpretação maior. Nesse caso, o, o que eu indico para ela seria, de alguma forma, promover esse encontro. E né? uhum. é melhor resolver isso agora do que lá na frente. Uma hora isso vai acontecer. Uhum. Então, se ele não gosta da mãe, os motivos que levam ele a não gostar da mãe, quer dizer, ela tem, já que ela está sendo esse elo aí entre, entre eles, eles. É, buscar de alguma forma conversar e criar, nem que seja devagar, uma associação entre eles para que essa raiva ou essa mágoa deixe de existir. Né? A conversa, para a gente encerrar, não é, Leonardo? A conversa é importante em qualquer fase da vida, não é? Para esclarecer e para desenvolver. É, e hoje a gente já tem essa capacidade desenvolvida de uma forma muito maior, de conversar, de mostrar, de ter um outro jeito de fazer com que a criança possa ser educada. Então, esse uhum. outro jeito é o que a gente precisa trabalhar. Muito bem, o um recado do Leonardo Veloso, especialista na relação de pais e filhos, com a gente aqui no Manhã Total. Obrigada a você também que participou. Leonardo, muito obrigada por ter vindo, por Conversa boa. Boa Eu semana, participo. tá? Obrigado.